Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E hoje eu quero falar com você sobre uma fruta que eu adoro comer, que é o abacate. Eu gosto tanto de comer abacates que eu como dois abacates por dia. Sabendo disso, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Vamos supor que eu coma dois abacates por dia ao longo de seis dias. Quantos abacates que eu vou ter comido ao total? Bem, uma forma de chegar a esse valor é somando 2 com 2, 6 vezes, já que eu como 2 abacates por dia ao longo de 6 dias. Então, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou colocar aqui 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, já que eu como 2 abacates por dia. E quanto que dá isso? Bem, a gente pode utilizar aqui a ideia da contagem pulando de 2 em 2 a cada adição realizada. Então, vamos fazer isso aqui agora. Inicialmente, a gente tem 2, mais 2 a gente vai ter 4, mais 2 a gente vai ter 6, mais 2 a gente vai ter 8, mais 2 a gente vai ter 10, mais 2 a gente vai ter 12. Então, a gente pode colocar esse 12 aqui. Eu comi 12 abacates ao longo desses 6 dias. Bem, como você pode perceber, eu fiz isso daqui de uma forma muito simples. Mas isso aqui vai levar a gente a uma ideia matemática muito interessante, que é uma ideia conhecida como multiplicação. Os matemáticos desenvolveram uma forma muito interessante de representar essa soma quando a gente tem números iguais em cada um dos grupos. Para fazer essa representação, inicialmente, a gente vai colocar aqui o número que a gente tem em cada um dos grupos, que, nesse caso aqui, é o 2. Então, a gente coloca o 2 aqui. E aí, depois, a gente vai colocar aqui o número total de grupos que a gente tem aqui, que nesse caso é 6. Então, a gente coloca aqui o 6. Eu tenho 6 grupos de 2 abacates. Os matemáticos também utilizaram um símbolo para representar isso aqui. Eles colocaram algo que se parece com um x. Esse aqui é o símbolo da multiplicação. E tudo isso aqui significa 6 grupos de 2 abacates que a gente pode falar 6 vezes 2. 6 vezes 2 representa uma soma de 2, 6 vezes. E quanto que é 6 vezes 2? 6 vezes 2 é igual a 12. Afinal de contas, a gente já chegou a esse valor aqui antes. Ok, agora que a gente já fez isso, é interessante a gente fazer o contrário disso. Eu parti dessa soma para chegar a essa multiplicação, mas vamos dizer que a gente tivesse inicialmente uma multiplicação aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui 4 vezes 3. 4 vezes 3 significa o quê? Significa que eu tenho 4 grupos de 3. E 4 vezes 3 é igual a quanto? 4 vezes 3 é igual a 4 grupos de 3. Ou seja, nós vamos ter o 3 somado a ele mesmo 4 vezes. Então, isso é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Repare que o 3 está aparecendo aqui 4 vezes. 3 mais 3, mais 3, mais 3. E isso é igual a quanto? 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12. Então, a gente tem um valor aqui igual a 12. Eu poderia colocar isso aqui também para você de uma outra forma. 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 3 grupos de 4. Ou seja, o 4 somado a ele mesmo 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. E isso é igual a quanto? 4 mais 4 é 8, mais 4 é 12. Bem, isso acabou dando o mesmo valor. Será que isso é uma regra? É uma pergunta interessante, mas nem é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é que você saiba que você pode utilizar uma multiplicação quando você tiver uma adição repetida, ou seja, quando você tem um número somado a ele mesmo um certo número de vezes. E, realmente, você pode pensar na multiplicação dessa forma, como se fosse uma soma repetida. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente fez aqui.